Hoje eu vou ensinar pra você uma magia que vai ajudar você no ano de 2020 a não deixar o dinheiro faltar. E aí bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol ilumine o nosso encontro. Todo final de ano é a mesma coisa. Eu sempre escuto das pessoas ao redor de mim que tá difícil pagar as contas, de que não vai conseguir comprar aquela roupa que quer pra passar o final de ano porque tá muito cara. Muitas pessoas que acabam tirando férias no final do ano não tem o pagamento no começo do mês, aí fica aquela catástrofe, aquela correria. E a ideia desse vídeo é ajudar você, magicamente, a trabalhar a energia do dinheiro na sua vida, certo? A energia do dinheiro é uma energia de movimento, só que pra que ela funcione na sua vida, algumas coisas precisam estar em ordem. O dinheiro... ele ele é É uma condição energética que envolve todo o nosso mundo É o que controla é, muitas das coisas hoje em dia É uma energia muito forte e ao mesmo tempo muito densa E é uma energia de atração e movimento Ou seja, quem tem acaba continuando tendo Se manter a ordem e a sucessão de gastos Perceba que a gente nunca vai deixar de gastar A gente sempre vai ter conta pra fazer A gente sempre vai ter conta pra pagar A gente sempre vai querer algo mais É mais ou menos assim que o dinheiro funciona não fica querendo guardar o dinheiro porque não vai funcionar Você tem que pegar esse dinheiro e fazer com que ele renda Continuar trabalhando com ele em coisas que favoreçam você dentro do seu projeto É utilizar a energia física do dinheiro para poder tornar suas vontades realidade, certo? Então pra isso você precisa organizar energeticamente as coisas Então eu organizo primeiro as minhas finanças Eu organizo primeiro a minha vida financeira E eu coloco um objetivo pro que eu quero Ah, eu quero aquela coisa eu quero aquele objeto, eu quero comprar um carro eu quero comprar uma casa, esse objetivo ele é um foco energético, certo? então quando a gente, com, a gente convoca a energia do dinheiro e a gente direciona ela para os gastos e para o movimento da nossa vida a gente faz com que esse dinheiro venha porque quanto mais a gente gasta mais dinheiro, ele vai vir, desde que seja consciente e tenha um foco, se eu gasto dinheiro sem um foco, sem um objetivo eu dispenso essa energia e torno ela inútil, então eu só alimento outras pessoas, alimento a energia de outras pessoas, a egrégora de dinheiro financeiro de outras pessoas, e eu não alimento a minha própria egrégora do dinheiro. Então, a ideia dessa magia hoje é trazer a egrégora do dinheiro pro teu lado, junto com você organizando as suas finanças, e pode ter certeza que vai aparecer dinheiro aí que você não sabia de onde estava vindo, e as coisas elas vão, vão começar realmente a melhorar, mas você tem que entender como essa energia funciona. Se você aí do outro lado tem alguma dúvida com relação à energia do dinheiro, deixa aqui embaixo nos comentários que eu explico melhor Caso eu não tenha deixado tudo muito claro aqui quem não tem ordem não tem dinheiro, é mais ou menos isso. Então antes da gente pensar em fazer esse feitiço, eu preciso que você reflita. Se você tá conseguindo ter uma tabela de gastos bonitinha, sabendo quanto você ganha o quanto você gasta, pra não tá gastando demais, porque se você tiver gastando demais, você precisa de uma magia de contenção, e não uma magia de fazer o dinheiro triplicar, certo? Então assim, vamos analisar primeiro o que tá acontecendo na sua vida, se você tá recebendo pouco, se você tá gastando demais com o que não deve, se você tá descontando só as frustrações, se você está descontando a sua irritação comprando as coisas, porque tem muita gente que faz isso. Depois de você analisar tudo isso, aí a gente vai partir para a magia, certo? A gente chegou a entender aqui bem rapidinho que dinheiro e ordem andam juntos, certo? Se você não se organiza, as finanças elas não estão a seu favor. E dinheiro é uma energia de movimento. Agora, se você aí quer aprender a fazer o feitiço comigo, então... Primeiro, se inscreve no canal se você não for inscrito. Segundo, deixe seu comentário aqui embaixo. Dá aquele like que a gente gosta pra caramba e fortalece a energia aqui do que a gente tá criando e pode continuar trazendo conteúdo legal pra você. Você vai precisar de papel, caneta, uma vela verde, uma moeda de um real, pincel, tinta dourada e um incenso de lavanda, alecrim ou qualquer outro aroma que faça purificação limpe os objetos na fumaça do incenso para garantir que nenhuma energia fora da sua vontade esteja sobre ele oh, segue jeans and phony Nós iremos criar um sigilo mágico. Se você quiser saber mais sobre sigilo, comenta aqui embaixo pedindo um vídeo sobre sigilística. Escreva uma palavra que representa toda a prosperidade que você deseja ganhar agora na sua vida. Depois que você escreveu essa palavra, você vai começar a tirar as letras repetidas e aquelas letras que você não gosta ou acha feio o formato dela. Sweet civilian silver miner, and I'm the Agora, com as letras que sobraram, você vai fazer um desenho. Um desenho que você goste, que te agrade, que você acha que represente a energia do dinheiro que você quer trazer, com essas letras que sobraram. Então, seja criativo. Por fim, depois que você terminar o seu desenho e for aquilo, é isso, aprovado, você vai desenhar com um pincel, usando uma tinta dourada na moeda o desenho que você fez, o sigilo que você formou com a palavra que escolheu. E nesse momento você vai chamar os seus deuses de culto, seus aliados mágicos, seus mestres ou energias as quais você costuma trabalhar magicamente para auxiliar no feitiço e ampliar a energia dele neste momento. Você vai acender a vela em cima da moeda e vai dizer o seguinte encantamento. Trago dinheiro e a sua energia para minha vida. Triplico infinitamente a importância aqui cedida. Não me faltará jamais a paga da comida, da bebida, da saúde, da moradia e do lazer. Jamais me faltará dinheiro, pois a partir de agora, infinitamente digo que sempre a riqueza irá em minha vida crescer e se manter. Este feitiço não me causará danos e não causará danos a ninguém. Este feitiço me trará dinheiro sem sofrimento, sem catástrofe, sem morte e sem qualquer tipo de coisa negativa. Este feitiço se alimenta da energia dos meus deuses de culto e das energias aqui invocadas e de todo o movimento que essa moeda fizer, indo e vindo de mão em mão, pois dinheiro é movimento. Quando a vela terminar de queimar, retire toda a cera que porventura tenha ficado em cima dela, junte com demais moedas ou dinheiro que você queira e compre algo que esteja no seu objetivo, algo que te dê prazer e que faça sentido para essa magia. Mystery. Agora, depois de você fazer a sua magia De você trazer a energia do dinheiro para sua vida Comece a anotar os resultados E comece a trabalhar o seu objetivo E o foco para as coisas que você quer, certo? A partir do momento que você traz a energia do dinheiro para tua vida Engatilha ela nos seus planos e projetos As coisas, elas fluem Então, é, eu quero muito que as coisas em 2020 Sejam diferentes para você E que você realize todos os objetivos financeiros Não se esquece Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aqui embaixo Deixe seu comentário porque ele fortalece essa a nossa energia e assim eu posso estar trazendo mais vídeos pra você. Deixa seu like pro YouTube reconhecer que vocês estão gostando, que é um conteúdo legal e poder compartilhar com as outras pessoas e indicar pras outras pessoas. E não se esquece, você que não me segue no Instagram, me segue no Instagram que tem muito conteúdo mágico, conteúdo é, energético, explicação, é, magias e muitas coisas legais. Então corre lá e confere, me segue, é isso. Muito obrigado por mais esse encontro e que a luz do sol possa iluminar o seu caminho.